E aí jovens, parece que foi hoje, <risos> então eu queria mostrar para vocês um outro pacote que eu acho que é essencial porque você precisa disso toda hora, que é fazer autocomplete, uh, o nome do pacote é autocomplete mesmo, nem precisa de buscar na documentação, ele é bem simples, então é, é outra dica super rápida, mas é que é super interessante, que é uma coisa que você precisa toda hora, então use, package, Uh, auto -complete. e aí a gente dá um insert t e para configurar ele, ele não tem um modo de configuração mas a gente precisa inicializar ele de algum modo então a gente vai dar um init aqui e aí a gente vai concatenar dois comandos aqui igual a gente fez no outro vídeo que é o progn e a gente vai colocar coisas juntinhas aqui eu pulei algumas linhas só para a gente conseguir ver então, eu quero fazer autocomplete eu vou falar que a configuração dele é default, config default. Uh, uma outra coisa que eu quero é que ele esteja no modo global, né? Então, uh, global autocomplete complete mode true. Legal, fechamos aqui o prog, fechamos o use. Acho que sim, pode usar já. <risos> Então ctrl x, ctrl e para executar essa linha, ele vai lá no melpa, vai baixar o pacote e... Espero que já esteja funcionando Use, ó, que massa, use package Já está funcionando, autocomplete Olha que legal Ensure init E aí com tab a gente autocompleta essa acho que é a dica mais rápida de todas que a gente vai ter aqui, mas é uma dica extremamente importante porque o autocomplete precisa funcionar sempre. Se a gente quiser, por exemplo, testar autocomplete em alguma coisa diferente, né? Por exemplo, eu vou... Ctrl X, Ctrl B, eu vou lá no buffer do Scratch aqui, que é o buffer que, eu, que ele abre para a gente escrever qualquer coisa. Eu vou escrever bola... Aí agora quando eu escrever BOLA, ele já tem o autocomplete da palavra que a gente escreveu aqui Ball, BOLA Então se eu for escrever, sei lá, pa, Deixa eu dar bastante espaço aqui, deixa eu dar um fechar outra janela aqui Então a gente tem aqui pacotes, por exemplo, CREATE CRIAR Aí tá vendo que ele não tem nada pra isso, CRIATURA CRIAR Aí se a gente for pra cima e pra baixo com um CR ele dá a opção de a gente mudar aqui, então funciona legal e aí onde você der Enter ele funciona, então CR Tab, ou CR ele já abriu aqui, se a gente for para cima ou pra baixo a gente tem que dar Enter pra autocompletar, mas se a gente der aqui, sei lá, CR e der Tab ele já completa com o primeiro. Então uma dica bem, bem, bem, bem rápida mas é de uma coisa que funciona muito bem, porque é muito massa. Então, eu vou voltar aqui para o meu init.el, e a gente tem aqui essa configuração que é bem simples, mas é super poderosa do pacote de autocomplete. A partir de agora, a gente já pode usar autocomplete em tudo, e vai funcionar muito bem. Então, essa é uma dica bem simples, mas ela é incrível, assim, para dar autocomplete funciona muito bem. Então, é isso. Valeu. Mm-hmm. <laughs>